E aí aqui de novo, hoje a gente tá voltando com a Hollow Knight Metroidvania é sensacional, PC, Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch Hoje a gente vai fazer um Panteão, vamos lá? Muito bem, a gente vai fazer hoje o Panteão do Sábio A gente já tem um vídeo do Panteão do Sábio, mas... Na no nossa gameplay original a gente não salvou os Zolt E nessa a gente salvou, então a gente vai enfrentar ele aí Para fazer isso, a gente escolheu esses seguintes amuletos Corpo firme, força inquebrável, corte rápido e marca de orgulho. Que é muito dano, bem rápido. Que eu prefiro quando eu jogo. E vamos tá? lá brincar. vocês podem ver com essa sequência de amuleto que ele está usando, essa combinação dá para spamar bem o adversário bastante velocidade e concluir ó, a batalha o mais rápido possível Tô tirando esse cara aqui porque ele fica pulando de um lado para o outro da tela de forma bem irritante Se demora um pouquinho mais. Prolecionador. Quebrar. Conteúdo dos potinhos, bem rápido que coisa mais linda O bicho dá um xilique danado, né? Eu acho até engraçado Tomando bastante dano, não tem problema é agressivo viu. É agressivão. Às vezes ele recuar dos nossos golpes ele está avançando. Não é muito comum. Mas tá bom. Derrotado. Agora o menininho green. Pancada nele. Infelizmente a gente não gastou as almas todas nos recuperando. Pilgrim, assim. Usou o dano, o único dano possível quando ele está nesse formato de banal. Vou carregar um pouquinho, só um pouquinho. O que é importante o corpo firme Não precisa ter muita cautela em relação ao HP nem à alma Porque depois você vai sentar no banquinho né Eu prefiro manter a alma, porque aí você senta no banquinho e desperdiça menos tempo, esperando a salubra carregar as nossas almas. Ó. Para o galinho. É um cara que eu não curto muito. foi bem, apesar de ter tomado um de dano dele, a gente foi bem. Tomamos um de dano nos dois fantasmas. Muito bem, caiu os ult. Melhor momento para bater nele quando ele tá no chão mesmo e quando ele costa. Não é bom ficar tentando pular contra ele. Apesar de eu acabei de falar e já pulei. Você só pula a hora que ele for cair mesmo. Foi até que fácil. Mas o negócio é evitar pular e aproveitar bem quando ele tá cuspindo. Agora o chefe que todo mundo gosta demais, que é o Omu. Essa versão dele ficou terrível. Confesso que eu não gosto nada desse ataque dele. Eu prefiro outros. Não tô bem, acho que vai dar certo, hein? Não? Deu certo, deu certo. Deu meio errado, mas deu certo também. Não foi de tudo terrível. Agora a menina, Hornet. Cadê? Pegado ali. Uma horda, está muito agressiva, está muito cedo, acabei de acordar Dano, dano resolve, dano alto resolve Agora... o sábio, né... o sábio... é uma tristeza, às vezes A grande vantagem do corte rápido é você poder dar duas pancadas dessa, não sabe? Dá carregadinha, depois bate. Ficou louco, sabe? Vamos com calma. Você estava usando da nossa... nossa amizade, vamos com calma, o ferrão comprido e o corte rápido às vezes permite até dois cortes nele, muito bom né? Quanto tempo será que a gente fez? Acho que não foi muito bom não. Hein? Uns 8 minutos? Nossa, nove. Desculpa viu, <risos> Já foi melhor. Bom, Tá aí o panteão do sábio com os Zolt. Se ficar muito complicado, quiser treinar o Zolt, contrário do que a gente fez, O Zolt é o último carinha da primeira, do primeiro andar aqui. Ó. aí o menino. Se quiser treinar ele, é uma boa. Se não fez o desafio do Zolt, fica aqui em cima. Se não fez. Eu acho que é isso por hoje, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos Metroidvania como o Hollow Knight. Hollow Knight é só um jogo Metroidvania, tem mais. Nesse estilo. Muitos, muitos outros. A gente joga jogos indie também, recomendações e algum, de vez em quando um jogo assim que dá vontade. Né? Assim, mais popular, vamos dizer assim. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre lê e responde. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!